Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para mostrar como que foi o... a palestra ontem no Rotary. Lá tivemos um probleminha da conexão, aí não conseguimos, estava meio lento lá a internet, não conseguimos fazer ao vivo. Mas agora eu vou estar mostrando aqui um pouco para vocês como foi. Primeiramente eu falei um pouco sobre a ArtNet, mostrando alguns trabalhos. É, onde a gente atende aí o mercado de publicidade já há 16 anos, fazendo diversos é, conteúdos, né? desde 3D, ilustração, fusão. Às vezes, quando algum cliente pede foto, a gente tem parceria com diversos fotógrafos em São Paulo, a gente indica os fotógrafos. E com isso a gente veio fazendo um belo trabalho aí ao longo desses anos. Aqui eu já mostro um, um reconhecimento que eu tive da cidade o ano passado, fazendo alguns trabalhos de artes digitais, né, para alguns eventos, ajudando a secretaria de cultura, onde eu ganhei uma medalha de artista da cidade. É, aqui também um outro trabalho já voluntário que eu mostro, onde eu vim trabalhando junto com a secretaria de cultura, arte na praça, onde a gente vai lá, e ensina crianças a, eu pelo menos ensino, ensinei as crianças ali a fazerem brinquedos com as mãos desde um, um, um avião diferenciado, então é um serviço a importância né da gente fazer serviço voluntariado. Aqui também mostrei o serviço do Nelson Tanuma que é do que criou Geração de Vencedores, onde eu estive ali presente como é, líder, né? Também ajudei a fazer o site, divulgar. Aqui é um outro trabalho no final do ano junto com o secretário aqui, acho que agora ele vai ser o presidente. É, mostrando, aqui eu estou mostrando um pouco alguns projetos voluntários junto com o Rotary, né? entregando é, brinquedos, aqui também eu lembro que estava o outro colega, o Eduardo Rabu, também participei do projeto Rumo, indo em algumas escolas, dando palestras sobre as mídias digitais, foi uma experiência muito legal, muito agradável. Aqui eu falei um pouco também, o Aprendendo a Reaprender, essa dinâmica aí que a gente desenvolveu para poder as pessoas se conhecerem melhor, né, é um questionamento em grupo, então a, as pessoas tendem, principalmente jovens, tendem a aceitar a diversidade, aceitar que o outro pensa diferente, né. Aqui mostrei um pouco a nossa equipe, né, quem, quem participa ali da do nosso espaço educacional, o que estamos fazendo com cada um, né, logo estamos lançando aí o DVD do Lizar, o David, que também entrou aí há pouco tempo, já está fazendo algumas ações, o João Capozoli está lá, sempre comigo lá. Agora ele está com uma turma de professores dando um curso. O Robson Miguel a gente está fazendo um curso Tupi-Guarani. A Ana mais para frente também a gente pensa em atuar de alguma maneira, que ela tem um instituto educacional. Então esse é a, a princípio, o pessoal que está perto de mim, para poder fazer conteúdos aí, para a gente estar tá educando, como divulgar aí o nosso trabalho. É, aqui é o, o modelo de... 22.1, onde eu expliquei né, como que funcionaria dois jovens aprendendo as mídias, a base né, de construção de site, fazendo utilização melhor do Facebook, do YouTube, as, as mídias digitais, entre outras né, que estão vindo por aí. E com isso, a gente vai explicar para eles fazendo pesquisa no bairro, para ter oportunidade de criação de algum modelo de negócio, seja serviço, produto ou revenda de alguma coisa, ou criação de um jornal, de uma revista no bairro. Então o importante são duas pessoas, pode ser não só jovens, mas que pelo menos já tenham essa familiaridade com o computador, para que eles já agora comecem a apertar o botão também do computador, do celular para poder produzir conteúdo para ajudar a sociedade. Depois é feito aqui no terceiro mês um abre-se né, como se fosse uma o um site de já de ação. E se essa empresa começa a gerar lucro, é aberto a empresa, tudo direitinho, né, com documentação. E depois vem um estagiário, que é esse número 1 um aqui, para fazer o estágio. Ele vem da área de administração para ajudar a gestão. Aqui é um servidor da Artinet, é onde essas empresas vão entrando e vão, entre elas, se comunicando. Né, que vira uma verdadeira rede de conhecimento. Bom, e foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu vou estar passando agora aqui é, algumas fotos para vocês darem uma olhadinha. E estamos aí para o que der vier. Grande abraço a todos. Marcelo.